Olá, sejam bem-vindos a mais um P Responde. É... É essa edição especial de Carnaval e Senhor dos Anéis. <fixar> Primeira pergunta. Victor GGC, só quero saber se a composição do montanha é viável no meta atual, mas nunca me respondem. Victor, a gente vai te responder agora, tá tudo bem. É viável? É Qual que é a compra é, do montanha? Fuca a companheiro. Tweet. Qual que é a compra mesmo? É Tweet e Orianna, Oriane. Malfight. Malfight. Tweet. Então falta uma. Leona. Leona. Leona? Os jogadores do Champions a gente já tem. E tá bom. Malfite, né? Acho que é, tipo, falando sério agora, acho que é muito fraco no começo do jogo. Tipo, no tempo antes de você jogar, vão é um jogo meio fraco também. Então não sei se seria muito viável hoje em dia. Dá pra usar assim, cara, que só é, tá fraco. nem também acho que é. Cara, quer jogar de Udir aí. Não faz nada, então. Java cria parede e não é forte. Basta a parede da No e o Udir que é forte. Pergunta para todos do Ponter Herbert Já é bem claro que a PEN não tem ido bem no hashtag CBO. Os treinos estão saindo bem? O time está conseguindo se coordenar nos treinos ou a sinergia não está encaixando em lugar nenhum? Cara, acho que a gente tá principalmente na, na última semana a gente se encaixou muito bem nos treinos, acho que a gente ainda não conseguiu demonstrar no CBLOL por algum motivo, mas acho que de tempo pra cá ele já já tá encaixado com a sinergia, acho que antes não tava das melhores pra ser sincero, mas agora acho que a gente deu uma encaixada, mas a gente ainda não conseguiu mostrar no CBLOL infelizmente. Pergunta então pro Oh, Do Hiroki Kiyoshiro não, Hi Hiroki Yoshiro Como é uma lane contra Gragas Top, o que, que é bom contra? Nessa última partida você jogou de Rumble O que que torna ele é um pick jogável contra o Gragas Top? Cara, o Gragas é um campeão que ele tem muito sustain E ele é muito forte de weak side Porque é muito difícil você punir ele Ele tem skip, é difícil Ele não gasta mana basicamente É o W pra ficar segurando Então ele fica muito tempo na lane Eu particularmente eu gosto de ou campeões tanque em geral Acho que se encaixa bem contra ele Ou algum campeão que tem algum tipo de escudo como o Rumble Que consiga tancar o barril dele Tancar e sei lá se eu quiser puxar e dar do eu dou rica pra ficar bem também Então eu prefiro campeões nesse estilo assim Ah é um clássico exemplo de campeão que foi bufado 30 pets seguidos e do nada Apareceu Brutou. roubado e nem na joga joga, joga, né? Joga, né? Pergunta pra todos da Lux Star Guardian Qual a melhor parte de fazer parte da Pen e quanto a cobrança de ser parte do time influencia pra vocês? A melhor parte são os likes Aí tinha essa pra tá Cara, a cobrança eu acho que mais, mais inspira a gente a melhorar do que, do que atrapalhar, de uma forma. Porque mesmo assim a gente se cobra pra, pra caramba já, então é algo normal. Acho que um cenário competitivo, ter cobrança ou se, se cobrar é algo natural. E cara, fazer parte da PEN é, Eu acho que é o sonho de quase todos os jogadores. É uma organização foda, com uma torcida foda. Que eu acho que todo mundo queria estar tá, tá ali no meio. Então, é isso. Pergunta pro Carioca, então. Do Vinimans... Sit <laughs> Vima, por que você que acha que o Nunu, com seu potencial de clear somado com o potencial de gank, não aparece no CBLOL? Cara, pior que eu acho o Nunu um campeão bom, mas acho que não tem jogadores de Nunu no CBLOL e por isso que ele não aparece. Mas acho que dá pra jogar com ele nesse meta. Eu acho que o competitivo tomaria gank nível 2 todo o jogo. Entendi. só a linha de neve quebrada. É só cara, esque esquecer. Da... De... Eu seria um deles. É só esquecer um pouquinho, o Nunu vai estar tá lá. Pergunta do Pedro222: Pra todo mundo. Durante o draft, quando viram Scarner e Trash, vocês pensaram na entre eles ou foram um pegos de surpresa igual todo mundo? E caso não tivessem locado o bot dele, qual resposta poderiam trazer contra esse combo? Eu só percebi na hora que eles fizeram, né? Eu também. Na hora que eles fizeram bem é, ficaram... Na hora também não. A última coisa que eu pensei foi esse combo, velho. <risos> eu tava esperando o te flechar pra fora, fazer alguma coisa o cara vai pegando a É, aquela <risos> hora lá no bot? Tim, pergunta do Fexgu. Por que Coranão Sol não é picado no competitivo, sendo que o Champion desempenha muito bem o quesito roaming e tem um ótimo kit pra teamfight ou até mesmo pra pick-offs na size? Então, ele é até bom contra os controles que estão usando Lane phase e tal Tipo, ele consegue colocar muita pressão Mas hora no sol é um champion muito difícil de jogar Essa é a realidade Pra você tirar, extrair bastante campeão Usar bastante as habilidades dele Você precisa jogar muito com ele E é o que acho que quase ninguém joga Quase nenhum pro player Acho que tem, tem a mãe de jogar de hora no sol Pelo menos no CBLOL Então é um champion muito difícil de executar E se você acaba não criando muita vantagem de game Criando muita vantagem pro seu jungler Acaba que fica um champion meio difícil de jogar em teamfight porque ele não é tão forte em flash comparado ao o mage basicamente isso. Pergunta pra todos, não sei porque é pra todos, mas tá pra todos, do Gluckboy. Por que, que o Woody tá aparecendo tampo se ele, tanto se ele só tem tapa em um instante? <risos> Acho que você que tem que responder, né? Ah, você que sabe. O Woody tá aparecendo porque ele tem uma facilidade muito, muito grande pra limpar a jungle. Então, com, com a velocidade que ele limpa a jungle, ele consegue estar tá no mapa muito fácil, muito rápido. E ele consegue fazer dragão fácil, arauto fácil, justamente por, por ele estar tá no mapa sempre. E pela velocidade que ele faz também, porque, tipo, até pra fazer o objetivo ele vai muito rápido. E é isso. Ele é um jogo que sempre tem tempo na frente. Ah, é, só bate no meu bicho. Véio. É, depois, depois você só corre atrás dos caras. Essa é a pergunta que eu me faço também. minha gente só corre, velho. Um bagulho Acho que a build ajuda um pouco, né? O é o Abrançar lá de correr. Também, sim. É Quer, não é um stamp em clica, não dá pra, dar pra fugir do auto-ataque. A não ser que seja um shen. Onde é que Jax, tem algo mais? Você vê cansado, mas. Eu não que nada, que eu tô é verdade. Pergunta pro PTT do Leonardo 14092. Ezio está fraco no competitivo? Por que não pega ele com mais. Por que não pega ele com mais frequência? Por exemplo, no um jogo de domingo. Ele não seria melhor do que a lista imagino que sejam bem diferentes. É, são um estilo de jogos completamente diferentes. Geralmente você pega o o EZ, assim, quando você quer jogar bastante pro top topside, ele é um... ele olha que ele consegue farmar muito bem, é, mesmo contra uma lane muito agressiva, consegue farmar safe, não precisa muito de cover, assim, early game, e ele já tem um, um estilo de jogo mais para escalar, mid, late game, muito forte, ele também não encaixa em todas as compas, assim, geralmente uso ele numa composição numa de siege, alguma coisa assim, alguma compa que não precisa muito de, de, de um hyper carry, assim, tipo de... É, para derreter tanque que coisa do tipo. Então, ele é muito situacional, mas eu acho que ele tá forte no meta atual sim, se, se o time tiver jogador de EZ bom, é, no caso a Red é, pegou a Z, é, o EZ, o Titã é um jogador muito bom é, de EZ, e optaram pra escolher esse campeão, acho que dá pra usar assim. Você gostou da build nova que estão fazendo, Draktari e Essence River? Eu gosto, eu gosto sim, mas eu acho que se já tem tipo um, dois, um boneco, assim, tanque, já acho é, um pouco difícil de, de derreter eles, assim, então... Eu, eu ainda gosto bastante da, da build antiga e tal, mas quando tá com, contra um time bem squish essa build é bem forte. Não é estranho ter crítico pra ele? É um pouco estranho, sim, mas eu acho o Power Spike de um item é, forte até com a, com a colhedora. Sim. Pergunta para todos do Eridanus. A perspectiva de subir jogadores do Academy para testar novas composições no split, todos os times estão fazendo isso e é perceptível que isso pode, de certa forma, ajudar em vários aspectos, principalmente no psicológico. Pode atrapalhar também, <risos> tem os dois lados. O que vocês acham sobre isso? É uma coisa muito delicada, ao mesmo tempo que pode dar muito certo, pode dar muito errado também e você pode ferrar o psicológico do time todo. Precisamos do coach para responder essa pergunta. O próximo que responde a gente faz um feat ou grava um vídeo e manda. Lucy! Question for you. Are you here? Are you yeah. happy? Are you happy? <laughs> yeah. Yeah, I'm here. Question for you is why don't you play support in solo queue? Do you think it affects your performance on CBLOG? <laughs> uh, <laughs> <laughs> um, I thought like uh, playing solo queue in support is like not helping for me. I thought so I did all roles and then to understand more the meta. Now I think like I should be more prepared and like practice online. I was to not care about bully, but now I just maybe play bully well, a lot. It's all okay. Me que prazer afinar, it's so much fun. <laughs> <laughs> pergunta para todos do Samuel, o quanto vocês acham que afeta toda a experiência que vocês da pergunta. Eu lembro quando eu li, eu achei estranha ela, mas quanto vocês acham que afeta a experiência que vocês carregam, tanto para o conhecimento quanto para os vícios comportamentais, limitações e a falta de flexibilidade de evoluir em novos aspectos do jogo? Gostaria de saber o quanto Quanto vocês acham que isso os afeta? Por causa da experiência demais pode ser um problema, porque deixa rígida, talvez não adapte tão bem? Eu acho que depende da pessoa, acho que isso acontece mesmo. Às vezes você é muito acostumado a jogar de um jeito e o meta muda muito, porque o LoL muda toda semana basicamente. E aí você não consegue se adaptar porque, sei lá, você tá tão acostumado a jogar de um jeito tanto tempo que que é difícil de mudar, mas em geral eu acho que a experiência é melhor, porque... Querendo ou não, na hora que chega ali no stage, na hora que chega num jogo pegado, que você precisa fazer a diferença, a experiência que conta, então... Sei lá, eu acho que é, é os dois lados, é uma faca de dois gumes. É, é bom e é ruim ao mesmo tempo, não sei. Eu, na verdade, não entendi essa pergunta. Eu <risos> assim, o que que é a experiência com... com tipo ou coisa do tipo, tá ligado? Eu acho que foi no sentido de se jogar tanto tempo, que você se acostumar com certas coisas e talvez não ter tanta facilidade de esperar uma coisa nova, eu acho que é nesse É necessário experiência, experiência, eu acho. É, é porque vai... às vezes, por exemplo, sei lá, vamos supor que o carioca pegue no nu. eu tenho certeza que alguém tomaria gank nível 2, talvez a experiência atrapalhe nesse caso, porque é uma coisa que você pensa, isso não faz nenhum sentido esse cara tocar <risos> nível 2, aí é, vai lá e ganka. Aí vira pro gigante. Eu acho que você tem que usar isso da forma certa, tá ligado? Eu acho que, não só no LOL, acho que mais pra vida também, você tem que estar tá sempre se reinventando ali, sempre você tá sempre fazendo a mesma coisa e tudo mais, uma hora você vai acabar cansando, ou... Tem visões erradas apesar de estar tá certo muitas vezes. Então na vida você tem que sempre acabar se reinventando pra a vida ser mais bela. Olha que <risos> uh, resposta, filósofo tinoso. É Pergunta pro Lucy e pro BTT do Gustavo. Vou fazer em inglês essa daqui. Why the Blitz pick? No, que ele it was so risky. Wouldn't melhor be better? Uh if I knew we were going to pick like Yone Rumble, maybe Alistar was the best pick. Mas naquela época, eu acho que eu estava pronto para o Blitzcrank, like, mas uh, okay. uh, eu uh, like a... <laughs> <laughs> <Pode ir. laughs> não por muito tempo. Eu joguei bem, desculpa, galera. É bem, é um jogo divertido. É como se fosse tipo, um risco assim mesmo, tá ligado? Porque é realmente um campeão 880. mas eu lembro da gente ter treinado na semana Blitz. Uh, uma vez, mas deu muito certo, então, sei lá. Estava confiante no momento, pegou e não deu certo, cara. É, acontece, tá ligado? Não tem muito o que fazer, né? O importante é, tipo... Ele deu a do pique no momento, pareceu muito confiante, todo mundo concordou, isso, tá ligado? Não tem muito o que fazer, mano. Mas como ele falou, é, se ele tivesse em mente, assim, fosse pegar uma, um e Rumble, é, eu acho que Alistar seria uma opção melhor, talvez até uma Leona. A Laney Face seria é, um pouco difícil, mas a gente jogaria mais pra teamfight, eu acho que a gente conseguiria sair com a vitória. Pergunta para todos. Individualmente, a Pain tem um time completo, mas em conjunto acaba pecando em alguns fatores. Na opinião de vocês, qual o principal fator pra alavancar o time? Por que, que houve essa queda de atuação individual? Porque quando o time não tá indo bem, é normal que os jogadores individualmente acabam errando mais mecanicamente, errando em Team fight e tudo mais. E eu acho que as primeiras semanas do CBLOL a gente tava muito assim. A gente não tava jogando como equipe e isso tava afetando o jogo individual de todo mundo. Ninguém tava jogando bem, literalmente. E a gente tá... Treinando pra encaixar aí só os poucos agora, eu acho que... Acho não, tenho certeza que as últimas duas semanas de treinos a gente melhorou bastante como time. Tipo, a gente tava jogando como um time mesmo, não é só jogada de individuais talvez tava ganhando os treinos e tudo mais. E não falo isso só pelos resultados dos treinos também, é mais pelo jeito que a gente tava jogando, a gente sabia as coisas que a gente tava evoluindo, as coisas que a gente tava errando e trabalhando pra melhorar. Então, quando o time tá voando, é muito mais fácil se destacar individualmente e vice-versa. Isso é verdade. A gente tá de boa ainda no campeonato Tá perigoso. Não, né? ah, ah, de boa para o Não foi. tá na melhor situação, boa, aí, mas. mas tá... É, dá pra passar tranquilo. Não não dia, dá. Né? Então tá show. <risos> um começo turbulento, nada. Quando só faz. depende da gente, tá tranquilo, né? Sim, sim. Aí... Depender de resultado, é. existe. Genos, pergunta do Glucoutinho: o que, que você acha melhor? Panta ou galho <risos> é engraçado que são dois eu champions muito diferentes. Abriso abriso são muito diferentes. Apesar dos dois terem título te global, que eu acho que essa foi a linha de pensamento do cara que perguntou. É, são champions muito diferentes, que encaixam em combos muito diferentes também. Galho. Pode hoje... escolher. Galho hoje em dia. Sim. Cara, era pra escolher um? É. Não, é o que, que você acha aí? ó oh, é. você acha que é melhor? É, pergunta Galo com, com certeza, certeza. <risos> Galo com certeza achava que era para explicar diferente do não, do não. lugar você não. tá tão tá tão falando hoje é, de é de está demais <risos> Gato, gato. Pergunta pra todos, qual foi o maior mecanismo, qual é o maior mecanismo que vocês usam pra se jogar motivados? Vocês ouvem alguma música, vocês fazem meditação, tem alguma coisa que vocês fazem? Mas foi o que, no dia do Cedalão? É, não, não, não, não tá muito claro, né? Tem alguma música que motiva? Música de Boku no Hero, Mal Motivada, Naruto, não? É, Ninguém é se motiva. Ninguém tá motivado, então é isso. Ninguém se é a vontade de ganhar, mas sim, é isso. A vontade de é. ganhar, sim, sim. é uma boa. Pergunta pro robô, da Lívia. O fato de ser solado na lane abala o restante do jogo, o que você acha que faz com que você morra num 1v1? Aí ah, eu não me abalo não, pra ser sim. sincero. Eu sei que, mesmo quando eu morro assim, eu sei que eu consigo impactar o jogo de alguma maneira, é, de qualquer jeito. Mas é muito ruim, obviamente, morrer um contra um. Normalmente, é assim, quando eu tento fazer alguma coisa a mais, do que eu deveria, eu sempre me ferro. Acho que já tá dando uma diminuída. Vai, vai diminuir ainda mais, mas em geral assim, eu no meu psicológico não mudei nada, é só tipo, meu deus, fui tentar fazer uma coisa aqui, morri, mas bora pro próximo, tipo, não tem como eu voltar no tempo. Só se for de eco, de eco volta. volta, volta de eco. Só se for de eco, de eco volta. De eco botando tempo. Eu pensei na coisa. <risos> é, por que não usa eco na jungle? Tão roubado na solo kill. Ah, é muito fraco no começo do jogo. E é lento, né? E é lento, não é. pode. Joga é, um no é muito fraco. Você chato tem que, que formar muito e seu time pode acabar sendo punido por isso, porque eles nunca vão ter um jungle ali pra, pra ajudar. Mas depois ele fica muito forte. Pergunta pra todos do Dan Bass, qual o anime favorito de vocês? Antes, não vejo anime. Full Metal, Brotherhood. Nice. O oh, é um homem de cultura? Essa, mano. Mano, atualmente acho que é... até que on Titan. Ninguém vai falar Jujutsu, né? Não, Jujutsu é bom, mas eu não comecei ah, ainda. Ah, tá bom, mas melhor. tem que ser o melhor, é, tá ligado? O melhor. É bom, melhor porque, porque, é obrigado. O que Metal todo mundo fala, nossa, melhor anime. É verdade. Assim. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. O, meu, o meu é Naruto. Naruto, Naruto, Naruto. Naruto é bom também. Lucy, do you watch anime? não ah no. I I watch One, one Punch man, you know nice. <laughs> it's on my it's on my list too so that's why I have that <laughs> não como assim One Punch Man ah, 70? Tem quase... Saitama no braço, Nossa, que? Otaku. <risos> que Tem que virar ganhar like? Não. Que otaku! Pergunta pra todos do Thales. Historicamente é comum ver grandes times encontrando seu sucesso dentro das amizades entre os jogadores e a G2 é um grande exemplo disso. Como vocês como equipe junto com a coaching staff trabalham essas relações interpessoais e quão importante que vocês acham que são para o resultado dentro de jogo, ao curto e longo prazo. Mano, os caras estão muito curtos, mas muitos, sei lá, é que é ah, não, não trabalho com o coach staff, isso é uma parada que tem que ser natural. Acontece, né? É a <risos> é questão de convívio, questão de realmente um gostar do outro, de conviver com o outro, de trabalhar um com o outro. E é isso, cara, até porque quando, quando não rola esse... Esse negócio de cara, gostar de trabalhar com o outro, fica um clima bem ruim, então com certeza eu acho que vai atrapalhar o nosso trabalho, o né? nosso rendimento, então é uma relação boa é muito importante, só que eu não acho que existe esse negócio já de trabalhar isso. Essa questão de, Tem mano, serem seres humanos decentes aí e tal, né, normais. <risos> A gente não tem problema, mas eu acho que a gente, nesse quesito, a gente se dá muito bem, cara. Acho que todo mundo se dá muito bem com todo mundo, a gente se diverte bastante até durante a semana, nos treinos, etc. Então, é, eu não acho Só que a gente tem vi... não, Mas é temporário, vai mudar, vai se divertir. Lucy, do you think being friends outside of the game helps in game? Ou não? Tá, fazer a última pergunta pro robô. Pergunta pro robô do Leandro Bertototo. tá? Time. Mesmo com os tanques estando fortes, por que não vemos a presença deles? Eles não costumam aparecer mesmo contra composições favoráveis. Qual é a razão de existir esse vício dos top laners brasileiros em pegar lutadores em nunca tanques? Cara, os tanques eles são. Eu posso dizer. Eles são difíceis de jogar. Para ela, a galera acha que é o mais fácil, só que principalmente em fight é bem complicado jogar de tanque. Se você erra, usa a skill errada. Seu boneco é um lixo, basicamente. Se ah, tá de Malfit, você é raúl ult o champ é um lixo. Se tá de Sion e é o quê, seu champ é um lixo. Então, a galera daqui gosta também de ter uma fez mais forte, ficar jogando com o jungler. A galera do Brasil gosta muito de jogar pro top. E, em geral, ninguém, ninguém joga de tank, basicamente, por isso. É, os tanks, normalmente, eles perdem um contra um contra os, os carries. Então, a galera prefere ganhar um contra um, prefere ficar ter uma fez mais forte pra jogar com o jungle. E é isso, basicamente. É, é querem ser os carregadores, né? Eu... É, o Holy. É, o famoso O Pergunta pra todos, eu menti, essa vai ser a última. <risos> o que vocês fazem antes dos games do CBLOL? Rezam, bebem, planejam como fazer no jogo. Qual que é o rolê? Bebo muita água. <risos> eu fui no banheiro. Cara, eu dou uma corridinha quando eu acordo. É, eu não faço fala. mais nada demais não. Eu gosto de assistir o jogo do time que a gente vai jogar contra. Tipo, uns dois jogos assim, os dois últimos jogos. É isso, fico suave. O que você faz com a cama? Eu coloco um fancão altão e. <risos> yeah. Fico esperando o jogo. <risos> Não, antes que pense coisas maliciosas do banheiro é porque dá uma dor de barriga. Ah, entendeu? <risos> aí eu vou. Faço o número 2. É, número 2 que isso. Ele faz... se caga tudo. <risos> Lucy, what do you do before the game? Listen to music, relax. Like or... some kind of reiteration. Ele febre. Can I say that? <laughs> I th I can. can't say that. <laughs> so can. I just usually drink coffee. Então, esse foi o P. Responde a ah, ah, todo ah, mundo. Ah, é caralho. Sentir sinceridade nessa tristeza é a melhor coisa. <risos> Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho e deixar nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!